Já pensou se a gente tivesse Kunai no CSGO, mano? Essa faquinha super popular aí Que o Naruto e vários personagens do Naruto utilizavam Podiam jogar a faca e também utilizar ela Como uma faca de combate corpo a corpo, né? Mano, eu fiquei imaginando como é que seria Diversas skins de Kunai no CSGO Kunai Safira, Kunai Rubi, Kunai Emerald Parem, parem Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa ah, ah, ah.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 esses dias atrás eu reagi a um vídeo de um cara que fez diversos conceitos de faca fade reverse fade-frozen no CSGO E achei o um vídeo no canal dele que tem a Kunai, mano Não só a Kunai Vanilla, que por si só já tá muito legal Muita gente iria comprar, principalmente fãs de anime e tal Mas ele também fez as finalizações da faca Kunai Tipo, olha só a Kunai fade, mano Teria fácil, achei muito irada Vamos ver qual que é a mais top de todas Assiste o vídeo e depois comenta aí embaixo Olha isso, mano, uma Kunai Blue gem velho Aí ele mandou bem, mano Se tivesse um pattern de Kunai 100% azul no Playside, eu ia querer, mano. O Na Slaughter, bom, o Slaughter não é muito a minha praia, não curto muito essa finalização das facas, esse tipo de skin, mas também ficou bem bacana, combinou. Essa daí é com isso M. Aqui, a gente tá falando um tipo de faca que eu já acho mais maneiro, com teias e tal, no Playside ia ficar muito foda. Aquela padrão, né, Tiger Tooth, praticamente toda a faca do CSGO tem essa finalização na skin Tiger Tooth, combina bastante inventário amarelo, várias luvas. Marble Fade, eu imaginei também que ia ter nesse vídeo dele, então tô curioso pra ver a Safira, Rubi. Eu acho que ele deixou mais pro final do vídeo. Mas a Marble Fade já tá bem bacana, já dá pra gente ter uma noção. Nossa, eu gosto muito dessa Doppler aí também, velho. Doppler rosa, né? Que irado. Cara, a Doppler fez quatro, com bastante azul também. Fica muito foda. É exatamente o que ele puxou. Eu já tava até prevendo o que ia acontecer, mano. Kunai no CSGO. Quem sabe a Valve não esteja planejando isso pra aumentar os fãs, né? E chegou na que eu queria ver. tenho certeza que ia ter a Kunai Safira. Muito foda, mano. Até agora, a melhor de todas. Kunai Rubi. Nossa, ficou ainda mais bonito bonito, na minha opinião, mano. Eu gosto muito de faca rubi, velho. Eu acho que essa daqui deu um destaque especial pra faca. Essa aqui eu queria ver, mano. Caraca, mano. Olha a Kunai Emerald, velho. Nossa. A melhor. A melhor de todas, mano. Kunai Emerald me conquistou e eu acho que a Valve devia pensar seriamente em começar a lançar facas diferenciadas no CSGO, né? Não ficar só com as mesmas facas que a gente tem e ir lançando finalizações novas pra elas. E sim, realmente criar novos modelos de facas. Alguns, por exemplo, tipo esse eu já não gostei muito, mas os básicos, né? Tipo fade, Doppler, as variações de Doppler e Gema Doppler, que são Ruby, Safira e Emerald, com certeza iria combinar demais. Eu vou deixar o vídeo que eu acabei de assistir na descrição. Os créditos, se você quiser ver mais conceitos desse criador, que tá pensando em coisas muito insanas pro CS, mano. A Valve devia levar em conta e adicionar algumas coisas que ele cria. Se você gostou, não esquece de dar um like e manda esse vídeo pra um amigo seu que gosta de anime, mano. Ele vai com certeza ficar hypado pensando que essas facas vão vir em breve no CSGO. Tamo então, junto. E a gente se vê na próxima. Falou!